Cada januí n'y ajib tua. Cada januí n'y ajib te cufim. Mendinani nani Ermelinda Hernández López. Vas de nu, no cujo filme te cui de um publicá nani n'yundi n'y ajib tua a te Edwin Eric come Santiago onde tudo naíni tá Nyundi bilinu nyajú, nyo onde bilino i onde nuyu nika onde nuju kunya vinha ahuinte kunã onde tá a canduva a diante menu i tuita anda contra a nionta nu nuiní nuintra peluche nuin de baí dentro o debito ninguém tem de nio ninguém tem música quento de taca e de nionu dana já ita nu já ite nu danani já colo já estila Jantuve tuve nyumenu nun ñuménu vent nunñaha taka ive ta na bikoá nunuñadu io o ñunu identiniuña nu juuku nu ve e quan tubuña ku quiñaje ka ta kañajuvu io o veña kovai Te identiniu nu te Oeste, norte, oeste, de tanto teje nundi, já as tevitan juntuci Mente ninguém em nundi, que idem nundi, conta coi ni bandri, ci nida quanta entrei. Se coi ci que ante como vi nai, nundi, com te CEDELIO LA CASA DE LAS LENGUAS